Boa notícia agora para os trabalhadores, tanto do setor privado quanto do público, porque a partir de segunda-feira começa a ser pago o abono salarial do PIS-PASEP. A Caixa Econômica Federal liberou consulta às parcelas do abono salarial que serão pagas na segunda-feira. De acordo com o calendário, o pagamento é previsto para os nascidos em maio e junho. O lote ainda inclui trabalhadores nascidos também em janeiro, fevereiro, março e abril, mas que não receberam o valor correspondente no primeiro e segundo lote, em razão de alguma divergência encontrada pelo Ministério do Trabalho. Tem direito ao benefício o trabalhador Inscrito no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Para receber o abono, o trabalhador precisa estar inscrito em um dos programas há pelo menos cinco anos, ter recebido média de até dois salários mínimos por mês de empregadores que contribuam para o PIS ou PASEP, ter trabalhado durante pelo menos 30 dias em 2021 e ter os seus dados informados pelo empregador corretamente na relação anual de informações sociais ou no E-Social. Na Caixa, recebem um abono os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. Já aqueles que trabalham no setor público recebem o um benefício no Banco do Brasil. Os valores variam conforme os dias trabalhados no ano base de 2021. Ao todo, serão disponibilizados mais de 4 milhões de parcelas, totalizando 4 bilhões de reais. O benefício é pago de acordo com o mês de nascimento do trabalhador da iniciativa privada. Veja o calendário dos pagamentos que ainda estão por vir. Os nascidos em maio e junho recebem a partir do dia 17 de abril. Os nascidos em julho e agosto recebem a partir do dia 15 de maio. Já os nascidos em setembro e outubro recebem a partir de 15 de junho. E os nascidos em novembro e dezembro recebem a partir do dia 17 de julho. Para consultar as informações do pagamento, como data e valor, o trabalhador pode realizar uma consulta por meio do aplicativo Caixa Trabalhador ou Caixa Tem, bem como pelo portal Cidadão.